Você já se perguntou o que as pessoas de sucesso têm em comum? É o que eu vou falar nesse vídeo e também vou falar sobre os três sinais de inteligência emocional que fazem elas terem sucesso. Olá, meu nome é Polozzi, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Durante os últimos seis anos, fazendo o curso de desenvolvimento pessoal com os maiores treinadores do Brasil e do mundo, e com a minha própria experiência treinando milhares de pessoas no Brasil todo, eu pude observar que existem algumas características que fazem com que algumas pessoas tenham sucesso e uma delas se chama inteligência emocional. As pessoas que conseguem progredir em todas as áreas da vida possuem inteligência emocional. Antes de eu aprender sobre isso, há seis anos e meio, eu era uma pessoa depressiva, eu não tinha sonhos e esperança, eu não conseguia crescer. Já fazia três anos que eu não era promovido na empresa que eu trabalhava. Casamento destruído, era só briga, distanciamento, frieza, ofensas. Era um pai impaciente que só gritava com meu filho. Eu estava 30 quilos acima do peso, com dificuldade financeira. Eu estava passando por problemas em todas as áreas da vida e eu consegui mudar radicalmente a minha vida depois que eu desenvolvi inteligência emocional aí eu comecei a prosperar na carreira melhorei o meu financeiro paguei minhas dívidas hoje eu consigo ter conforto financeiro segurança consigo viajar coisas que eu não fazia antes meu relacionamento mudou completamente me tornei um pai muito mais paciente Tenho uma empresa com 50 colaboradores Emagreci 30 quilos hoje eu corro todos os dias faço academia todos os dias e só foi possível ter essa mudança por ter desenvolvido inteligência emocional e segundo daniel goleman psicólogo phd de harvard ele que cunhou esse termo inteligência emocional ele tem um livro chamado inteligência emocional ele fala que a inteligência emocional é um conjunto de competências como empatia persuasão otimismo liderança autocontrole emocional então são várias competências aqui eu trouxe apenas um resumo delas mas nesse vídeo eu quero te mostrar três sinais de inteligência emocional que as pessoas de sucesso têm. Primeiro sinal, as pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem focar no prazer ao longo prazo. Elas abrem mão daquilo que traz prazer imediato, então, por exemplo, a comida, a pizza, o lanche, todos aqueles alimentos saborosos, ela consegue abrir mão daquilo, escolher alimentos saudáveis, porque ela foca na saúde dela ou no corpo que ela quer ter, na energia. Elas conseguem pensar na carreira delas, então elas adiam o prazer imediato de ficar na cama, ai só mais um pouquinho dormindo meia hora uma hora mais fica ali no soneca elas focam no prazer futuro e não naquele prazer imediato de assistir seriado assistir filme tudo aquilo que vai consumindo o nosso tempo os prazeres os vícios elas olham no prazer futuro e não para o prazer imediato elas olham para o prazer futuro os sonhos para os objetivos o que elas vão conquistar na vida delas e elas conseguem então selecionar claro não estou dizendo que essa pessoa ela não come uma pizza de vez em quando que ela não assiste seriado, não assiste filme, sim, ela se diverte, só que ela consegue escolher, ela toma decisões inteligentes pensando no futuro dela. Já a pessoa que não tem esse sinal de inteligência emocional, ela deixa os prazeres imediatos tomarem conta de suas vidas. Outro exemplo, elas não conseguem guardar dinheiro. Porque o que o dinheiro pode comprar naquele momento, o prazer imediato, elas compram. E aí compra Coca-Cola, compra algo para comer, compra uma roupa que não precisava, compra um carro muito acima do padrão padrão dela e ela está se matando para pagar a parcela do carro a pessoa que tem inteligência emocional o que ela faz ela deixa de comprar um carro que produz um prazer emocional imediato quando eu compro algo novo o carro aquela sensação de conquista de vitória quando eu vou para balada e estou gastando dinheiro com balada todo final de semana tem vários prazeres envolvidos da conquista da paquera a diversão a bebida as drogas o vício são vários prazeres momentâneos imediatos que a pessoa tem a pessoa que tem inteligência emocional em vez de comprar o carro, em vez de ceder a esses prazeres imediatos, ela pensa que não deixa eu pegar esse dinheiro, 500 reais, 600 reais por mês, deixa eu focar aqui num curso, num treinamento, vou fazer uma faculdade, vou fazer algo maior para eu poder crescer, desenvolver novas habilidades, porque ela tá pensando como a vida dela vai estar daqui 5 ou 10 anos. A pessoa com inteligência emocional, ela não vai ceder ao prazer imediato de uma traição, por exemplo. Algo ali que vai me trazer um prazer, aquele momento, mas foi apenas um momento, só que pode acabar com o meu casamento, pode acabar com meus filhos por conta disso. Não, a pessoa ela consegue ter controle sobre aquele momento, sobre aquele prazer imediato e pensar no futuro dela, no casamento dela, no futuro dos filhos. Então um sinal de que você tem inteligência emocional, você consegue colocar o foco no prazer futuro investindo, acordando mais cedo, cuidando da sua saúde, da sua energia, cultivando os seus relacionamentos, estudando, fazendo cursos e treinamentos. E aí você sabe que lá na frente você vai colher o retorno de tudo isso. Se você está gastando dinheiro só com prazeres imediatos, então falta esse item da inteligência emocional para você. Antes de eu ir para o próximo sinal de inteligência emocional, escreve nos comentários se você é uma pessoa que tem conseguido focar no prazer futuro ou você tem cedido aos prazeres imediatos. Comenta aí para eu saber. Segundo sinal de que você tem inteligência emocional as pessoas que têm sucesso elas assumem a responsabilidade pelos seus resultados já as pessoas que não têm elas colocam a culpa nos outros elas estão sempre arrumando culpados pelos seus próprios resultados uma pessoa com inteligência emocional ela sabe que se o relacionamento dela tá ruim ela olha para ela para entender o que ela está fazendo o que ela está deixando de fazer que ela poderia melhorar no relacionamento ou quais são as escolhas erradas que ela está fazendo no relacionamento dela então ela sempre procura pensar que ela ela também tem parte naquele resultado? Lógico, quando a gente fala de um relacionamento, a gente está falando de duas pessoas. E se tá com problemas no relacionamento, as duas têm ações, comportamentos que prejudicam o relacionamento. Só que aquela pessoa que não tem inteligência emocional, ela só culpa o outro. Não, o culpado é meu parceiro, ocupada culpado é minha parceira. Ele é que não me dá tempo de qualidade, que só me ofende, é grosso. Aí eu te pergunto, mas e você? Você tem sido a pessoa que o seu parceiro sua parceira espera que você seja? Você tem sido o melhor que você pode ser no seu relacionamento? E aí a pessoa que não cresce na vida ela tá colocando a culpa nos outros. Outro exemplo, pessoas que não crescem na carreira profissionalmente, elas colocam a culpa no chefe. Ah, meu chefe não me dá oportunidade, não deixa o meu trabalho passar, ele pega o que eu faço e fala como se fosse dele, a empresa que eu tô não dá oportunidade pra eu crescer, não tem como crescer e ela vai arrumando culpados. A pessoa que assume a responsabilidade ela fala assim, peraí, se o meu chefe não deixa meu trabalho passar, o que eu vou fazer aqui? Qual é o marketing pessoal? Como é que eu vou fazer as minhas estratégias, os resultados que eu entrego para essa empresa chegar até a gerência, a diretoria, as pessoas que são decisoras, que podem me dar uma promoção e um aumento? Você está fazendo marketing pessoal? Você faz networking na empresa que você trabalha? Aí a pessoa fala, ah, não, mas na minha empresa eu não tenho oportunidade. Pessoas que têm inteligência emocional, elas não esperam oportunidade, elas criam. Elas veem problemas na empresa e falam assim, peraí, tem aqui uma solução. Ela apresenta um projeto novo, uma ideia. Ela mesmo cria a oportunidade. Ela não fica esperando ninguém chamar, não. Aí a pessoa às vezes está colocando a culpa no governo. E aí eu não estou querendo entrar nesse mérito, se o governo tem culpa ou não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nem estou querendo entrar nesse assunto político. O que eu estou querendo dizer é a pessoa em vez de fazer algo para crescer, para evoluir, sei lá, estudar, fazer um curso, se desenvolver, ela fica colocando a culpa no governo. Ah, assim eu não vou conseguir crescer. Agora, ah, Paula, mas você tá falando que o governo não tem culpa? Não, não é isso que eu tô falando, não é isso que eu quero falar nesse vídeo. É só uma questão de mentalidade, a forma como as pessoas bem-sucedidas pensam. A pessoa que quer crescer e evoluir na vida sabe que existem vários problemas, na política, vários problemas e ela fala assim, poxa, eu não vou depender disso para eu crescer, eu vou traçar meu próprio caminho, eu vou buscar as oportunidades aí você pega um caso, por exemplo como o Rick Chester, que vendia água na praia, e vendia água todos os dias e feliz, e lendo um livro por semana se destacou, hoje é palestrante e dá palestra no mundo todo hoje mora numa cobertura em Copacabana vendedor de água em Copacabana e ele fez um vídeo falando que as pessoas que ficam culpando o Brasil delas de não crescerem, que não tem oportunidade e ele falou assim, amigo, eu não vou ficar esperando oportunidade não, eu vou vender água na praia. E foi o que ele fez. Quando você assume a responsabilidade pelos seus resultados, você não depende mais de ninguém, você não depende mais da empresa, você não depende mais de governo, de parceiro, de parceira, você fala eu vou mudar minha vida. E esse é um sinal das pessoas que têm inteligência emocional e a pergunta que eu te faço é, você tem assumido a responsabilidade pelos seus resultados, se perguntado o que eu posso fazer para mudar esse resultado? Ou você tem arrumado culpados para justificar a sua própria da vida se você tem arrumado culpados, é porque você não tem esse sinal da inteligência emocional e precisa desenvolver isso. Terceiro e último sinal das pessoas que têm inteligência emocional. Elas são persistentes. Um sinal da inteligência emocional é a persistência. É aquela pessoa que começa uma dieta, por exemplo, se alimentar melhor, e ela permanece nessa nova alimentação, nesse novo estilo de vida. Aí você pega aí a média das pessoas, sabe qual é a média de uma pessoa que começa a fazer uma academia, a fazer uma atividade física? um mês é o máximo que ela dura isso é um sinal de que ela não tem inteligência emocional porque ela não consegue persistir com o que ela inicia então se eu estou sem saúde se eu estou sobrepeso acima do peso ou não consigo me alimentar da forma correta experimentar mais energia e por conta disso ter mais foco aumentar minha produtividade é porque falta persistência falta inteligência emocional Aí a pessoa não se mantém firme nesse novo propósito. Lê livro, a pessoa começa a ler um livro e não termina. A pessoa começa a estudar para prestar concurso. Aí ela é reprovada uma vez, duas vezes e desiste tiveram muitas pessoas que foram reprovadas diversas vezes mas elas persistiram porque elas tinham claro o objetivo de vida delas e permaneciam tentando buscando até conseguir então é fazer até dar certo esse é um princípio da inteligência emocional se eu não estou conseguindo algo na minha vida hoje eu persisto tem pessoas que são reprovadas tirando o cnh na prova ali na prova de habilitação e é reprovada uma duas vezes desistem você é uma pessoa que desiste ou que persiste? Você está tentando ser promovido, por exemplo, na empresa que você trabalha? Você, quando começa a fazer algo novo, um projeto novo, ou querer se diferenciar das pessoas, você permanece buscando, se destacando, fazendo algo a mais? Ou tentou uma coisa ou outra não deu certo? Desiste. Aí pode ver, as pessoas que têm sucesso na vida, persistência é uma característica delas. No meu caso, eu comecei a fazer atividade física e era muito difícil. Pô, 30 quilos acima do peso e eu reclamava que eu não tinha tempo. Só que aí eu falei assim, não, eu vou mudar essa minha situação. Eu chegava em casa do trabalho, ficava com os meus filhos e 10 horas da noite eu ia fazer a minha caminhada. Na rua mesmo eu caminhava num lugar, num bairro que não era perigoso e eu fazia a minha caminhada. 10 horas da noite, voltava, 11 horas ia tomar banho para ir dormir melhor meia-noite para acordar às 6 da manhã e pegar o ônibus para ir trabalhar em outra cidade e eu fiquei durante um ano caminhando todos os dias. Hoje, já tem cinco anos que eu cuido da minha saúde, que eu cuido da minha energia, e mudei completamente, emagreci 30 quilos, virou um hábito. Eu não consigo agora parar de fazer atividade física, porque no início vai ser difícil, mas a persistência é o que faz a diferença das pessoas que têm sucesso. Então, o primeiro sinal das pessoas que têm inteligência emocional, elas focam no prazer futuro, abrem mão do prazer imediato. Segundo, elas assumem a responsabilidade pelos seus resultados e sabem que elas são as únicas responsáveis para mudar esses resultados e vão buscar os caminhos para isso e terceiro elas persistem agora eu quero saber de você desses três sinais quantos você tem coloca no comentário hipolose hum, tô mal no negócio eu não tem nenhum dos três Aí você entende por que você não está tendo sucesso na vida. E se você não tem nenhum desses sinais, ou tem só um, ou tem o dois, tem que buscar os próximos, você tem que desenvolver inteligência emocional. A gente, no nosso treinamento, imersão de um final de semana, a gente trabalha o desenvolvimento de competências emocionais, porque entende que esse é o segredo do sucesso das pessoas, é o que aconteceu na minha vida, e é o que eu tenho feito na vida de milhares de pessoas, desenvolvendo inteligência emocional, para que as pessoas tenham uma vida plena. Coloca aí no comentário, então, eu quero saber quantos sinais você tem, aí várias pessoas vão comentar, a gente vai saber, como é que você tá, porque você vai ver que são várias pessoas que estão buscando desenvolver isso. Porque você vai ver que são várias pessoas tentando melhorar, progredir na vida. Você não tá sozinha. Se você tá assistindo esse vídeo e chegou até aqui, é porque você quer mais da vida e você já tá de parabéns por causa disso. Você persistiu. A maioria das pessoas já desistiram logo no início do vídeo e você veio até aqui. Então você merece ter sucesso, você merece ter uma vida plena. Você gostou desse vídeo? Dá um curtir se você gostou, porque, poxa, isso mostra que eu tô no caminho certo, que eu tô te ajudando realmente você a progredir na tua vida e também se inscreve no meu canal clica aí no botão vermelho inscrever se e já ativa o sininho clica no sininho para ativar as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você ser avisado e não perder nenhum conteúdo porque eu tenho certeza que vai ser fundamental para você Construir o sucesso na sua vida. Aproveita também e me segue no Instagram. Vai lá na busca, coloca Polose, vai aparecer Polose Oficial e me segue. Lá eu compartilho o meu dia a dia nos stories, minha família, você vai conhecer um pouquinho melhor da minha vida pessoal. E eu também publico muito conteúdo lá pra te ajudar. Vai lá no Instagram então e me segue. E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou continuar desvendando os segredos da mente pra fazer com que você conquiste uma vida plena. Um forte abraço.